Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly, sou psicóloga infantil, trabalho com crianças com atraso de neurodesenvolvimento desde 2012, sou especialista em reabilitação neuropsicológica, aprimoramento em aba, extensão e neuropsicologia e a última, neurociências, né? Tudo pela faculdade de medicina da USP, também fiz o curso do Mind Institute do Modelo de Intervenção Precoce Denver, tá? Eu dividi um curso em oito aulas diferentes para explicar para vocês Cada etapa, então, desde uma introdução ao brincar, do porquê é importante a gente ensinar a criança a brincar, até um resumo geral de todo o assunto tratado aqui. Então, é dividido da seguinte forma. Aula 1, introdução ao brincar. Aula 2, brincadeiras iniciais. Aula 3, brincadeiras de motricidade grossa. Aula 4, jogos simbólicos. Aula 5, jogos estruturados. Aula 6, atividade de alfabetização. Aula 7... Atividade de matemática, aula 8, aula final, o resumo geral de todo o conteúdo trabalhado aqui. Então vamos lá para a nossa primeira aula, tá? A importância do brincar, a introdução do brincar. Sabemos que inúmeras pesquisas já vêm tratando desse assunto há um tempo, mostrando a eficácia do como é importante a criança brincar desde muito cedo e o quanto é importante a gente propiciar esse momento para ela. Além de tudo, gente, isso é lei, Tá? Desde 1959, numa declaração às Nações Unidas, tá, que eles mostram o quanto é importante e é um direito da criança e um dever nosso proporcionar o brincar para a criança... Claro, específico para cada idade, mas sempre proporcionar este momento. O brincar, gente, ele propicia muitas e muitas e muitas habilidades importantes para a criança, tá? Ela permite ampliar o repertório dessa criança que está sendo construído. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não fala em algo contínuo, a gente fala em algo crescente. Então é muito importante a gente propiciar isso desde cedo para as crianças. O brincar também amplia as conexões sinápticas, apoiado pela plasticidade, cerebral que nada mais é da aprendizagem da criança então ele se torna rico porque porque ele amplifica aumenta o nível de conexões sinápticas fazendo com que a criança além de se adaptar àquele ambiente carregue informações importantes que ele passa a ela. brincar ele não estimula apenas a brincadeira em si ele muito pode favorecer para funções executivas da mente, que é algo que está em formação ainda no desenvolvimento dessa criança e vai demorar um tempinho até ele se solidificar por completo. Mas é de extrema importância a criança começar esse processo de desenvolvimento das funções executivas logo cedo. Vocês devem estar se perguntando, que são funções executivas. Vou explicar para vocês. As funções executivas são um conjunto de processos cognitivos que permitem o indivíduo a desenvolver comportamentos complexos. É caracterizado como complexo, pessoal, porque envolve uma série de etapas e passos que precisam ser cumpridos. Então desmistifiquem a ideia de pensar as funções executivas como ah, é isso, aquilo e aquilo outro. Não, envolve muito mais repertório do que o que a gente está pensando. Elas atuam como se fossem o líder, o líder que coordena o trabalho de diversos conjuntos, tá? Quais são esses conjuntos? Comportamental, conjunto emocional e cognitivo. Então vejam, não é algo tão simples ou algo tão fácil da gente entender à primeira instância, tá? Conforme vocês forem se familiarizando aqui com o assunto, vai fazendo mais sentido, tá bom? Então, respirem fundo que a gente chega lá. Então, por ele envolver esses três processos importantes que a gente já falou, imaginem se esse líder, ele falta, ele falha naquele processo. O que acontece? O que acontece? Os, os conjuntos continuam lá, emocional, comportamental e cognitivo. Só que eles começam a aparecer no comportamento humano de uma forma desorganizada. Então a criança começa a não entender as funções, o que a gente quis dizer naquela brincadeira. E isso começa a se embaralhar de uma forma muito é importante atrapalhar no desenvolvimento dessa criança. Além de aparecer de uma forma desorganizada, a falha nesse, né, das funções executivas, ali a ausência desse líder, pode, pode dificultar o processo de novas aprendizagens, tá? impedindo a criança de conseguir entender com clareza ou evitando que ela se aproxime de um conteúdo novo que pode favorecer o seu desenvolvimento. Estão relacionados às funções executivas alguns comportamentos. Então vamos lá. Planejamento. O que é o planejamento? É a capacidade da gente pensar antes de agir. A flexibilidade cognitiva, que é a capacidade que temos de nos adequarmos ao ambiente ou às demandas desse ambiente. Então, como eu ajo em uma determinada situação que fugiu do meu controle do que é esperado de atuar e eu, como eu consigo lidar com aquela nova informação que veio de uma forma inesperada. A memória de trabalho, que é a capacidade que a criança tem de recuperar uma informação que ela já aprendeu e colocar no ambiente ali, na ação que ela precisa fazer, ou ainda adequar o conteúdo que ela aprendeu a uma nova situação que ela está sendo exposta. Atenção seletiva, que é a capacidade da gente se concentrar em alguma coisa, por mais que tenha distratores no ambiente. Então, a criança que consegue fazer a lição, por mais que as outras crianças da escola Comecem a falar, enfim. O controle inibitório, que é a capacidade que a gente tem de controlar os nossos impulsos mediante a, a uma situação. O monitoramento, que é a capacidade que a gente tem de retomar as nossas ações, saber se tudo saiu como dentro do esperado, tá? Se tudo saiu como dentro do programado, se a gente não esqueceu nada. Além dessas que a gente já descreveu, existem outras funções que podem estar relacionadas também como manejo de tempo, regulação emocional, iniciação e persistência no nosso objetivo, atenção sustentada naquilo que estamos fazendo, priorização, organização... Então entendam gente, não é algo tão simples, envolve uma série de habilidades importantes, estruturas importantes que precisam estar conversando entre si de uma forma muito bem organizada para que todo o nosso sistema funcione e o nosso cérebro capite entenda as informações que a gente quer passar naquela brincadeira. Todas essas habilidades que a gente descreveu aqui são importantes e a gente pode ensinar muito dentro do brincar, tá? Então a primeira coisa também que a gente tem que entender, além dessas funções importantes que o brincar trabalha, é entender que a brincadeira ela não deve ser vista como uma recompensa para a criança. Ah, ela faz a lição de casa, depois ela ganha um tempinho para ela brincar, como um descanso, como algo não importante. Não desmereçam a função que o brincar tem, tá, pessoal? O brincar ele vai melhorar todas essas habilidades que a gente já descreveu e é através dele que a gente tem acesso a melhorar o repertório da criança. Então ele tem uma função importante ali e não apenas um descanso, uma recompensa. O brincar é um momento, além de tudo, prazeroso para a criança. Trabalha motivação, é um momento de alegria, ela curte fazer aquilo. E a motivação ela está totalmente relacionada a aprender. É só lembrar de quando a gente era mais novo, que a gente tinha aquela aula lá na quinta série e a gente se recorda dela até hoje, inclusive com muito carinho. Por quê? Porque o professor apresentou o conteúdo de uma forma super legal, super divertida por meio de uma música, por mais que fosse um conteúdo difícil de ser aprendido. Então não se esqueçam, a motivação é algo que a gente pode usar ao nosso favor para ensinar a criança nesse processo. Mesmo assim, gente, além de toda essa motivação e de todo esse assunto que a gente tratou aqui, não basta apenas sabermos desses conteúdos. É importante a gente estruturar aqui algumas bases que antecedem a brincadeira. Ou seja, a nossa janela de acesso, a nossa porta de entrada para acessar aquela criança tá são alguns princípios bases que a gente precisa levar em consideração na hora que a gente for ensinar uma nova brincadeira ou uma nova atividade à criança vamos entender então essas bases da brincadeira